Olá, enviadinhos, tudo bem com vocês? Olá, enviadinhos, tudo bem, tudo bom, querida? Tudo bom, tudo bom. Hoje estamos aqui para reagir ao maravilhoso clipe da nossa querida diva Lady Gaga. Nós vamos ouvir também um pouquinho de como é o inglês de verdade como eu escuto particularmente falar. Vamos ver o que vai ser dessa nova música que ela fez para o filme Top Gun Mamelik. Acho que é assim o no, nome, não me julga. Coisa de hétero, inclusive. Inclusive, Gaga patrocina nós. Né? Já chegou o disco voador! Ah, começa ali com a viola uma coisa bem dramática a Lidia vai cantando ópera. Ó, oh, embaixo do avião. Ah, embaixo. Ela ela tá, tá bem sapatão. Tá aqui, ó, é bem sapatão. Ela tá, ah, querida, tá. LGBTQ. Eu tô... adoro ah, essas, essas coisas da garga assim, bem Joane, assim. Ah, eu, eu ela, gostei. Bem Wolverina Bem Wolverina Ó, super Wolverina ah, ali, ó. Ela tá sofrendo, tô... Ela tá nervosa. É que homens. Que homens. Ai, que homens. Ai, ah, homens. Ai, só porque tá mostrando o homem ali, ela tá falando homem. Então, Mas homem... não é, ela falou. Ai, meu Deus, que homens. <risos> é, Enfim, homens. vamos dar sequência. aqui daí a gente vê o homens dela. O homens. O homens. A gente vê o homens, o homens dela homens. ali caindo no, nos avião, né? E a gente vida? pulando de paraquedas. Ai, ah, sou e sou é filme, filme de filme hétero, filme, gente. Desculpa. Ai, eu fico preocupada. Ah, eu só assistiria uma coisa assim se fosse tipo Street Fighter. Ah, entendeu? não. Parece o Guile, né? É, parece. parece o Gili. Ela, ela é a Kami. Como a, é que é a Kami? Como é? é Kami, né? Kami. É a chung Não, a Chun-Li é a outra personagem. Ah, que ai, escuta, eu tô falando daquela deserto. Eu só sei o Guile. Alex Fun. <risos> Beijo no chão. Aí, ó. Ó, o avião do Gali. Pô, aquele ai. avião lá que tem noite. É, Muita referência aí, Leite. Ah, aí, ah, ela tá mostrando o Uber. So Ai, ah, não, vamos combinar que a Gaga agora brincadeiras à parte. Gente, tudo que ela canta, ela canta bem. Ah, ah, eu já ia falar do no deserto, porque eu acho que sim. ela alugou esse deserto, ela não quer mais soltar ainda, ela tá pagando imposto e renda <risos> sob o, o imóvel ah, do deserto. Ah, mas assim, o que é ela tocando ah. piano, cantando, ah. gente? Tipo assim, ó, se eu fosse ela e eu visse <risos> que eu ficasse maravilhoso assim no deserto, eu ia comprar um braço do deserto pra mim. Mas ninguém tem disco deserto é dela? Ah, ela pode contar o que ela quiser, que não, ela, ela deve é ter rica. Comprado, entendeu? Ela é rica. Ela não compra roupa na Pompeia. Aí, daí o cara tá competindo aqui, ó. Ah, ela competindo tá competindo de, de moto com, com o avião. Com avião, ele acha eu que vai dar certo. Acho que ele vai. Eu vou fazer uma perguntinha pra ti. Não só Paulo Gustavo, eu vou fazer uma perguntinha pra ti. Conhece é física? Ah, é aqui, ó. O homem tá aqui. Nossa, nossa. É muita é. é muito assim, cena de hétero, hétero, hétero, blá, blá, blá, blá, blá, blá hétero, hétero. Tá. Ah, mas a música em si é boa, entendeu? Sim, a, a música eu é eu, eu, eu viro a cadeira pra ela, entendeu? Eu viro a cadeira pra ela. Sombras, sombras que tem mais. Sombras. Me mostra a Batalha Naval toda tá aqui nesse é, tempo. É, não. ela. Toda, tá... Todas as coisas da Batalha eu Naval. Eu tô falando que é a Shield. Ai, tô odiando mais do que, que a fase jazz dela. Ai, amor. Tá eu tenho que gongar um pouco. Não, assim, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, sim, mas assim, ó. A fase de jazz, jazz dela é assim, maravilhosa. maravilhosa. De casa. Voltou. Aí, ó. Ó. Quando como é que não veio recair o avião? gente viu ainda. E daí ela Nossa. tá ali no meio da pista dançando com os panos. Aham, uh uns -huh. TNT. <risos> Ai, tá virado. Que tanto pano também, tá Gaga. Ai, ela tá efeito. Ah, tá sujando? Claro. E aí quem que vai largar ela não ela vai Ela né? tá peneirando né? ali ó ah. Ela tá tapando o sol com a peneira entendeu? Né? Não, e esse, esse guri Tem fazer carteira de, de motorista ali Na CFC, cara, não tem como quando. Ele... Dirigir um avião desse jeito, que ele faz, vira cambota e faz, não sei o que. Ah, gente, assim, eu acho que não combinou com a gaga, porque assim, ela era a paz, entendeu? Ela tá aqui no meio da guerra, entendeu? Né? É, mas ela deve ser a paz, né, Guerra? Ela deve ser a paz, né? Uhum. Entre os mundos. Ela é a paz, eu acho que ela é uma enviada. Tá? Que é que vocês entendem? Daí ela explora em todo o né? Ah, ela botou os óculos. E a cambota? É, ela botou os óculos. Mas o importante é que ela começou Descançou, e terminou a música do óculos. Descansou no piano, no avião. O avião não voou. Caga. E acabou. Vamos dar um feedback pra tu, amiga. Então. Música maravilhosa. Música foi um arraso. A tua voz é um arraso. Mas eu acho, amiga, que o clipe não funciona. É que, assim, o teu público é bem gay. Ficou bem, né, hétero. Não, eu não tenho uma coisa pra, pra te dizer. A música tá ótima, tá é excelente. Eu acho que chega, assim, aos eu pés. Acho de... chega. Eu acho que chega. Chega aos assistir. pés de cello. Eu acho que tá aí pareando. Não sei se vai irritar. Não, não sei se vai irritar como o cello. A gente só vai a música irritar. É boa. A tem gente... uma qualidade, tem uma sonoridade parecida, assim, de, de uma música que realmente é... Premium, assim. mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, só vai irritar se a Paula Fernandes fizer uma versão em português é, é, é, é. o que será que ela vai fazer agora? Será que eu, eu acho que a Lady Gaga nunca mais vai fazer essa burrada na vida, ela deve ter ouvido e ficado tipo gente eu nem gente, entendo português Ih, que... sertanejo cantando Lady Gaga mas antes que vocês falem que nós não temos propriedade pra falar em relação a isso é bom saber que nós aqui somos duas tias que assistiram Ídolos. Um cantar hoje. ai é babado, entendeu? Só que ó, vendigo na esquina com toda a sua iria festejando. Então assim ó, nós temos propriedade. E essa foi a nossa reação ao clipe da Lady Gaga e da sua nova música, porque. Se eu não tinha escutado a música. Eu já tinha escutado a música e não tinha visto o clipe. E essa foi a nossa percepção? Foi uma percepção essa? Foi? Beleza. Faltou um elementozinho LGBT, viu? Faltou uma bandeira. Eu bandei duas bichas. Você queria perder esse spam aí, tu não podia ter pintado? Eu mudei LGBT, queria. LGBT. Fica a dica da dona HH. Beijo, beijo pessoal. até, até o dica